Anda em espiral? Será que é o, o seu do berço? eu achei que não tinha que assistir as outras temporadas. Mano, isso me lembrou. Tá, esse vídeo foi bem menos interessante que eu achei que ele ia Eu não tinha assistido. Achei, Bom, foi um vídeo de um céu e uns mano falando o que viu Luiz. Ok. Ah... Uh... Foi um pouco menos interessante do que eu achei que ia ser. Em compensação, sabe o que foi muito interessante? o Episódio de ontem. Em compensação, sabe o que foi muito menos interessante? Os mano muito chatos no chat. Caralho, quanto mais tempo passa, parece que cresce assim. Vou, vou agora, vou agora PISTOLAR. Vou agora PISTOLAR. Vou revoltar agora. canais de clipe já estão de pau duro. O salve de xingou o chat da RPG. Mas vamos lá, vem comigo. Puta que pariu, se tá tarde, vai dormir, vai ter reprise na terça e vai ter gravação na quinta, para de ficar mandando no chat, termina logo, é, eu tenho que dormir, vai dormir, o vídeo não vai se perder na infinitude da internet, você pode dormir uma hora, você volta, o, a, as coisas vão continuar acontecendo, o mundo, o, o arquivo não vai ser perdido no, no infinito, parte 2. Não é porque uma palavra já apareceu no RPG que ela é uma. que, que, que é uma referência direta. Eu, mano, eu não acredito. Eu, eu, eu fiz uma. Eu, eu tinha um jornal que falava, ah, é, esse canal de TV, na verdade, era uma fachada pro. pro uma empresa do governo. Fachada! Fachada! Pera, fachada!